Aqui é onde ele, a correnteza dele. Já que ele vai descendo para baixo. Ele vai descendo lá para o fundão. Ó. Então é um lugar muito bonito. As pedras, as pedras da beirada, fica ficam parecendo meteoritos De tanto que a água vai fazendo remagrito nela Olha aí, essa aí, ó. cheia de remagrito, as outras laterais também cheias de remagrito E aqui é onde nós está também As pedras também ficam cheias de remagrito Aqui todo lado que eu olhar aqui é pedreira é tudo pedra oh, as águas aqui estão tá baixas porque ele passa por dois lados aqui então a água aqui ela fica muito baixa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 Olha as peras aqui ó Aqui ó, o baixo da pera, aqui tem peixe grande Cadê a pineira? Ainda tá ali vou pegar ele Olha lá os ambari lá dentro Não, aqui ó Aqui tem tá o peixe grande aqui ó Encontro no meio das peras aqui ó Aqui, aqui, olha só Fica quieto, chacaré É, mas eu acho que não tá dando com a câmera, acho que não tá pegando eles não Aqui, aqui, ó. Aqui véi, aqui véi. Aqui véi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui tem um bicho então, aqui agora. Então, aqui tem um bicho Então, beijo pessoal aí pra se inscrever no canal, deixar seu like.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 e uma boa tra... uma boa tarde maurício mococa é